Agora você pode investir em cripto aqui no BTG e eu vou te contar cinco motivos do porquê isso pode ser uma boa ideia. Motivo número 1. Um, ao investir em cripto aqui, você conta com a segurança do maior banco de investimentos da América Latina, com quase 40 anos de história. Motivo número 2. Só aqui você tem atendimento humanizado, especializado e em português. Número 3. O BTG tem um time de research completo e com mais de 6 anos de experiência no mercado de digital assets. Número 4. Somos o banco com o portfólio mais completo de cripto no Brasil. E para deixar tudo ainda mais fácil, vamos para o motivo número 5. Você faz tudo pelo app que já conhece, sem complicação, sem novos cadastros, em poucos minutos. Diversifique os seus investimentos com o mercado do futuro com a segurança do BTG Pactual.